Todas? Tem problemas de saúde? Não. Você trabalha para quem? Eu trabalho para Jesus. Uhum. Como é seu dia a dia? Com a família? Bem. Com quem você se dá melhor? <risos> Com todos. Como lida com esse... Não, não, não. não, não, não por... conflito. Conflito. conflito. Conflito? Não tem conflito. Fala -se... Fala -se conflito. É de Tô bem, apesar de não ter conflitos, mas... Algum momento você teve que sair de casa? Já. Qual foi? Já dia que eu vim o DVD de casa. Sensibilizada, <risos> <risos> <risos> <purizado>, né? <risos> é, eu vou algum a momento você teve que. Não, algum pai? Pai biológico ou adotivo? Seus pais são. Seus pais são biológicos biológico ou, adotivo? ou adotivos? Ou é um adotivos? Pai biológico né? e adotivo? Não, pai <risos> biológico. Você pensa em sair de casa? Não Por quê? Já saí eu pretendo voltar agora Você <risos> ama sua família? Demais Por quê? Porque eu amo eles É a única coisa que eu tenho me explicar Depois Você de desistir tem... Você tem esposa? Já tive por que você parou? Por causa das drogas. Você parou com as drogas? Agora eu parei. Você bebe? Você bebe. E ela gosta. E ela gosta? Eu bebia, mas ela não gostava. Hum. Bebia. Tem filhos? Não. Sua família se visita? Não. Por quê? Porque elas são de outro estado Bahia. Como está a sua família? Estão ótimos agora, sabendo que eu estou bem. Sua família tem problemas de saúde? Só minha mãe que tem pressão alta. Você tem irmãos? tem Quantos? Um Uma irmã Você se dá bem com sua irmã? sim A família está pensando bem? Passando bem? Graças a Deus Que você... Você mora com sua família? Não Por que? Porque estou internado Por que você está internado? Consequência das drogas, você parou? No momento, sim. Hã? Quantos anos você tem? 22. Amém. Nossa, foi gravíssimo. Primeiras Coríntios 27 diz: E Deus escolheu as coisas Amém. loucas do mundo para confundir as sábias, escolheu as fracas para confundir as fortes. Achei. Oh, Amém. Qual a